Fala galera, aqui quem fala é o Bombeats, começando mais um vídeo no canal E hoje eu vou falar sobre as novidades do mundo do áudio Mais especificamente sobre o futuro do FL Studio E nós vamos aí especular as novas atualizações do FL Studio 21 Então, bora pro vídeo! Como vocês sabem, eu sempre tô no fórum da Image Line, que é a empresa que desenvolve o FL Studio, procurando alguma novidade para trazer aqui pra vocês lá no meu Twitter. Então, ó, me segue lá que eu tô falando sempre sobre áudio, sobre tudo, sobre a vida. Me segue lá. Então, eu tava pelo fórum e descobri algumas coisas, vi alguns teasers que os desenvolvedores liberaram e eu tô aqui para falar sobre eles. Bom, a primeira grande coisa que eu gostaria de falar é sobre as atualizações aí. Um dos desenvolvedores falou que no FL Studio 20.8, que é a próxima atualização, não vão ter grandes atualizações na playlist. As grandes atualizações de playlist e tudo mais vão vir no FL Studio 21, que a previsão é só para o ano que vem, porque vai vir o FL 20.8 antes. E, bom, nessas atualizações aí, vão vir dois plugins novos que eu andei vendo. O primeiro é o Spectrum Analyzer, que o FL Studio precisa, eu sempre falei disso. E o Spectrum dele é de onda mesmo. Ele parece um pouco com o plugin da Voxengo, o Spam, que tem uma versão gratuita, que é muito boa. Então aí os usuários de FL Studio podem ficar felizes. E também vai ter um plugin que é um Split Frequency, Frequency Shifter, que é um plugin que ele vai dividir o seu áudio em três. Você vai ter três bandas para poder dividir o seu áudio. Porém, esse plugin que divide as bandas vai vir no FL Studio 20.8. Eu já dei uma testada nele. Não entendi direito ainda como é que usa. Porém, posso trazer novidades para vocês aí em breve. E bom, vamos à nossa segunda grande novidade aí, que é, é uma notícia boa e uma notícia ruim. Primeiro, é que o FL Studio vai ter traduções em outras línguas. Como vocês sabem, aí existem várias DAOs que têm em português. O Studio One é uma DAO que tem em português, por exemplo. Mas o FL Studio é só em inglês. Então vão vir línguas novas, porém lá no fórum eu perguntei Ah, e português, vocês planejam fazer essa tradução em português? E um dos desenvolvedores, o Scott, me respondeu E ele disse que eles não planejam traduzir para português agora Então essa é a notícia ruim Mas não tem problema, acho que no futuro vai ter aí o FL Studio em português É uma coisa que vai ser debatida nos fóruns e eu vou estar tá cobrando lá Pelo Brasilzão da massa e vamos que vamos, por enquanto eles só planejam traduzir para algumas línguas, se eu não me engano é francês, espanhol, acho que russo e chinês Eu vou botar um print aqui com todas as línguas certinho, mas essa é a notícia E bom, a nossa próxima notícia é sobre atualização de plugin que está precisando muito O equalizador galera, parece aí Parece que o Equalizador vai vir com novidades. E o Equalizador do FL Studio é uma coisa que precisa ser atualizado ó... Muito tempo, há muito tempo. E finalmente está tendo essas atualizações. Pelo que eu andei vendo no fórum, e que o desenvolvedor, os desenvolvedores compartilharam com a gente, eles vão ter novos modos de curva, o Equalizador. Vão ter novos modos gráficos, se eu não me engano, ali do espectro. E vai ter uma opção de equalização de phase, de fase, né? Diferente. Eu acredito que com essa... Nova atualização, vai vir aí o equalizador, vai ter equalização mid-side, finalmente. E o melhor de tudo é que você vai conseguir solar a banda que você está equalizando. Quando você apertar Shift e clicar na banda, você vai conseguir escutar ali. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que a galera do FL Studio estava pedindo há muito tempo. Eu, principalmente, sempre bati nessa tecla. Falta o compressor ainda, mas eu acho acredito que vai vir. Se eles estão tão escutando a comunidade nessa nova atualização... E isso é muito bom. E bom, galera, agora a novidade que eu mais queria falar para vocês. E essa aqui é uma suposição de que um dos usuários de FL Studio postou lá a ideia dele que era linkar o Edson com a playlist, e ele postou lá uma imagem de como seria, e é realmente uma coisa que eu acho muito importante de você ter o Edson ali na sua playlist, e poder mexer de forma mais fácil para adiantar o seu workflow e tudo mais. E cara, o um desenvolvedor deu uma resposta muito positiva, ele respondeu literalmente isso, e não é isso que vocês acham que a gente está tentando fazer, planejando fazer. Então, ó, pode ser que não venha no FL Studio 21... Mas o Scott, que é um dos desenvolvedores do FL Studio, ele já falou ali que ele está planejando fazer isso e é o, que ele, é o que eles querem botar o Edson ali na playlist. Então eu acredito que com o Edson na playlist vai ter o um Newton na playlist. E, é, não na playlist, mas no Piano Roll. E o New Time na playlist também. O que seria, nossa, o FL Studio 21 aí, tá vindo com grandes planos para bater de frente... Com o Ableton e com o Logic. E cá entre nós o FL Studio ficou bastante para trás, galera. Bastante mesmo. Porque não vinham grandes atualizações. É, a atualização do FL Studio maior, a última, foi a 20.5. E que me desanimou bastante. A 20 vieram novidades legais e tudo mais. Porém, muitos plugins novos, nada a ver. Tipo aquele é, Disruptor. É, algo assim, que é um plugin multi-efeitos Coisas que eles mexeram no vídeo, no games e visualizer Coisas ali que não interessavam muito a criação de música e o workflow E eles não focaram, mas parece que no FL Studio 21 eles estão mudando isso Porque eu acho que eles viram que com a atualização nova do Logic, do Studio One E o Ableton, que já vem há anos no mercado aí é, Desbancando o FL Studio, apesar do FL Studio ser a mais utilizada Tava ficando para trás, porque não tava se atualizando Então eles pararam e pensaram Ó oh, galera, a gente tá ficando para trás é, Vamos reverter essa situação Então são notícias muito positivas, cara Eu não ficava animado assim com uma atualização do FL Studio Desde a época que eu comprei o FL Studio Então é uma coisa para nós usuários de FL sorrirmos E bom... Tamo junto galera, se vocês gostaram desse formato de vídeo aí, deixem nos comentários Vou trazer mais novidades, vou falar sobre promoções também Do áudio aí em futuros vídeos Então se você tenha gostado, apoie o canal, se inscreva no vídeo, deixe o seu like, me siga nas redes sociais E na descrição do vídeo tá todos os equipamentos que eu uso para fazer bits, os programas que eu uso Os equipamentos que eu tenho, a configuração do meu computador, você vai encontrar tudo aí Então ó Obrigado a você que assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.